É. Cadastro, mais vê. Uhum. O que vale é o nome, é Maru Carve no caso. Marucard, é. Né? Mas aí tu não posta muito lá. Como é que funciona hoje em dia? Vocês estão focados no OnlyFans? estão focados gente, em alguma coisa? A gente coisa? parou, assim, uns dois meses de postar no ParneRub. É, é. até agora pela correria mesmo, é, que a gente até foi, passou o final de ano. E aí a gente acabou dando uma paradinha no Pornhub. Mas a gente pretende voltar com alguns conteúdos pra galera que acompanha a gente ali, né? Uma vez por semana. É, uma vez por semana. Mas o foco maior tá no OnlyFans mesmo, porque a gente realmente a gente tá é, oferecendo um conteúdo mais exclusivo e diário, né? Então, e querendo ou não, uma atenção também. Sim, entendi. Vocês então... planejam algum, algum rolê louco? Vocês pensam em, tipo... Tem uns caras que vêm de viagem espacial aí, transar na Lua. Que porra que é essa? <risos> essa foi foda, cara. cara. Caralho, Caralho. Caralho. <risos> Por... 500 mil, eu acho que por 500 mil dólares, cara, dá pra ir transar no Espaço Federal. Que, pô, a, pô. Eu vou estar tá passando pagar essa grana aí, pra, pra isso. Ah, eu posso transar, eu, ir eu, naquele eu transar ali naquele hotel ali. Eu dentro do McDonald's. Uma emoção que emoção o primeiro casal que transou no Espaço. Mas eu acho que os views não Ia vão pagar inter... 500 mil dólares. Assim, fazendo a conta aqui. É, não, os views não, mas vocês tinham que fechar uma ação com Red Bull. O Red Bull gosta para. Red Bull <risos> e assim, de Tá ligado? Pra levar o primeiro casal pro espaço. O mundo Tinha que estar tá muito avançado no segundo. É, é leva. É, caralho. caralho. Desculpa é. aí pela Aí transmite essa porra aí em broadcast aí, faz ao vivo Caralho né? Claro, cara, é. né? é. O Elon Musk, ele fumando uma cama <risos> Ali, ele ali. Aí é as vai, as vai de Tesla, inclusive. Caralho Já, já andaram de Tesla? É. Não, pior que é. não. Tesla cara, é louco. Eu andei é. de Tesla uma vez porque vi um cara aqui que tinha um Tesla. É louco, parece ah. que tá um dentro de uma montanha russa, só que no chão. Porque ele, ele tá parado, de repente ele tá a 100 por hora. Tinha você não escuta? Você não. É bem... Você não, não escuta. Mas não, é é mas é, é, é muito rápido. O, dois o, segundos. O bagulho uh -huh. tá sendo assim, ah, dois. Você, é né, você só. Só que um dois. No banco. Só que a velocidade de um dois leva o teu coração mais perto da tua coluna, Sim, tá ligado? É um negócio A tua tá, reação instantânea é segurar que... onde dá pra segurar e gritar, tá ligado? É muito Meu simples. Meu Deus, você já me deu desencontração. Essa daqui, cara. Tipo assim, a gente tem um carro que não é um Tesla, tá? Mas essa aqui já, tipo, surta já com velocidade. Como é o carro? Qual carro, A gente viu? tem um Honda Civic. É um bom 2020, carro? 2020. Porra. E ele... E esse cara muito modificou, a gente fez remap. O carro tá muito Você, é, você gosta nave. de carro, então? Eu gosto, hein? Uhum. O cara você... fez remap. Ela é dos né? carros? Você não é dos carros? É só ele, você é a É mais ele, mas é que na verdade é assim. Curte, eu ele. e o Phil, a gente eu ela sou mais que eu sou. Mas é só o carro bonitão lá pra andar junto, né? Não, eu curto as paradas, tipo. Você curte o... minha mecânica? eu as curto, tipo. É, na verdade é assim, eu curto ele me mostrar, entendeu? Eu curto ah. aprender não, com ele. não eu super se interessa. Porque nossa, ele, ele... Ele, ele aprende, ele é assim. Ele estuda o conteúdo inteiro daquilo que ele tá interessado. E ele aprende, tipo, ele. O fio ele é muito autodidático. Assim, ele é muito foda. Né? Ele é inteligente pra caralho. Bom, o que ele é foda, a gente sabe. <risos> ele é foda. Mas... Só foda e na aí... sinuca foda na piroca. <risos> e aí ele vem me falar, e daí, tipo assim, ele me ensina e eu fico super interessado em, em entender o que ele tá me passando, entendeu? Então, tipo, eu gosto de. Eu, eu, hora, eu gosto hora, dessa se extensão, se parece, assim. Você parece ter uma conexão da hora, assim. A gente tem. É, a, gente a gente tem é. uma conexão do caralho. Eu acho que pra se manter unido, né? Do caralho. Ah. <risos> Porra, isso não é, sabe eu. Atrave... eu Atrave... Vou... Que que é isso? toda hora uma piada sexual. Você não Sim. cansa? Pois as... é, cara. Toda é hora, cara. Caralho. Como é que é na vida de vocês? Toda não, hora, não mano. Como. Caralho, mano. Como que, que é? Cara, algumas pessoas... Cara, assim... Eu fui falar do teu baseado, gente... do teu do se o cara já achou que tinha já? rola no meio. Não. Assim, ó, é, eu, as eu pessoas tô... quando é... vão sair com a gente a primeira vez, elas... Algumas têm uma tendência a só falar de sexo Elas acham que elas têm. Só que falar de sexo falar é que O nosso de sexo. assunto é sexo É E aí a gente fica meio entediado A gente fica meio tipo É ah, aí daí Vamos falar de outra cara. coisa, é, tá. meu bem Eu sou só um buraco pra você o que, é... Como que foi tua infância? Né? <risos> <risos> Nossa, foi profundo Aí o cara começa a chorar é. e o caralho, né? Aí você gente, não. é... As pessoas parecem que se sentem obrigadas a falar sobre sexo. Com a é porque gente. vocês. Acho que porque eles acham que a gente é um assunto que a gente manja. E aí a gente vai estar tá super inteirado de tudo e tal. Sim. E a gente tá. Eu só tô transando ali no meu. quarto A gente só, tá só... É, só... A gente é. transa em filme, não tá ligado? Só transa é, em filme, é, é só. Parece. Ele é monelão, fã de um, um Pis. Sim. Tipo, eu gosto, é. de, eu gosto de câmera, de filmar, de Monardão. fotografar. E Monardão. eu resolvi Monardão. ganhar dinheiro transando e fazendo isso. É. Qual que é o teu hobby? Meu hobby, cara. Dormir.